Estamos aqui no Ocupe a Democracia, mais do que o um evento, né? uma ocupação cultural, política, social em defesa da democracia contra o golpe que está em curso no Brasil uh, e inclusive para discutir os conceitos de democracia e a necessidade de a gente radicalizar a democracia no Brasil. É a ideia é a gente fazer uma grande ocupação uh, durante uma semana no Largo da Batata intensificar esse movimento dos artistas que foi fundamental para inclusive começar a virar o jogo. Ocupe a, a democracia tem a ver com a cidadania. Todo mundo é, que tem seu trabalho, tem sua vida, é trazendo a política para o seu cotidiano. É importantíssimo que todos os, os meus colegas, as pessoas que trabalham com arte, é, chamem é, para si esse, esse momento. A gente está no momento de todo mundo discutir política, que é uma coisa muito importante. Acho que no Brasil a gente foi muito desligado. Eu mesmo sou um cara que não sou ligado à política, mas estou procurando me atualizar mais agora, porque eu acho que é um momento importante do cidadão se atualizar, se informar mais e poder cobrar mais também depois disso. vai ter Muitas vezes na minha vida eu votei num candidato que perdeu a eleição, que fez um governo que eu desaprovei, mas nem por isso eu quis derrubar esse governo. Eu esperei quatro anos, fui na UNE e voltei novamente. E a gente precisa resguardar que, que os, os direitos conquistados eles permaneçam, e é, se amadureçam e se expandam cada vez mais. A expressão é extremamente importante, a cultura é isso, a cultura é o termômetro do que a gente está vivendo agora.